Salve, salve rapaziada, beleza? o abertos aqui. No vídeo de hoje vim ensinar vocês aí a como remover a insígnia do perfil de destaque aí da Steam. É... A insígnia é essa daqui, ó. Fica embaixo do nível, né? Eu vou ensinar a vocês como remover. Bem, primeiro vocês clicam aqui em editar perfil, é... depois clicam aqui em insígnia em destaque, aí clica com o botão direito, clica em inspecionar aperta aperto F12, aí depois clica aqui em console, é... e depois cola esse código aqui que vai estar tá na descrição aí. Inclusive, já deixou Vou fazer o um upload aqui, rapidão. Pronto, tá aqui, ó. Esse, esse link aqui vai estar tá na descrição. vocês entra nele. E copia daqui do Chaves aqui de baixo. Até... Aqui em cima, vá Beleza? Eu vou copiar aqui. Vou clicar, abrir aquela janelinha que abriu, né? E vou colar aqui, CTRL V. E aperto ENTER. Aí pronto, apareceu esse Undefined, é porque tá é, configurado certinho. Depois vocês clicam em salvar e pode voltar no perfil de vocês. E pronto, sumiu a insignia. Aí ó, como vocês podem ver aí, salvou. Tá bonitinho, sumiu a insignia e tá bonitinho. E aí galerinha, esse daí é o tutorial de hoje, espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei vocês, deixa um like aí pra ajudar o canal e me ajudar, né? E se puder, se inscreve no canal aí. É, vou fazer mais vídeos aí. Tô postando muito vídeo esse mês, esse ano, esse resto de ano. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou!